Estamos aqui com ricardo tavares ricardo você como criador do instituto pretende fazer mais edições da feijoada como esta Bom, acho que é todo ano né? nós paralisamos por paralisão cada pandemia que teve aí mas é um negócio que deu certo e graças a deus o povo está prestigiando os amigos os patrocinadores então eu acho que isso aí é anualmente e conta pra gente, Ricardo, por que escolher justamente Buritizeiro para estar com o Instituto Café Solidário e o projeto realizando sonhos? Bem, isso aí é um caso antigo. Eu tenho fazenda em Pirapora desde 2008, né? E o Edmundo, que era sócio meu na fazenda, quis me levar para conhecer o Instituto, não o Instituto Café Solidário, o projeto antigo que existia lá, que era... É uma casinha, então eu me sensibilizei porque eu cheguei lá, eu vi 10 violões estragados que não consertavam porque não tinha dinheiro para consertar o violão. Daí eu comecei a ajudar, comecei a ajudar, quis construir um novo, um novo local para o Instituto e deu certo. A gente é, gosta de contribuir, faz parte do nosso negócio, é um percentual do faturamento das nossas empresas que a gente destina a isso, então... Eu acho que isso vem para ficar e aqui serve como exemplo para outros empresários também fazer o que a gente faz. Lembrando que, nos dias 7 e 8 de outubro, em Buritizeiro, Minas Gerais, iremos reproduzir o nosso espetáculo Mineridades. Ricardo, chama a galera para estar tá lá acompanhando o espetáculo em Buritizeiro. Bem, semana que vem, eu estou indo para lá quinta-feira inclusive para fazendo. Fazenda, mas sexta e sábado vai ter uma apresentação, aí não é uma apresentação... É uma apresentação para a cidade, é um negócio, uma festa para mais de 3 mil pessoas. E convido a todos para participarem, que é uma festa ao ar livre a, da cidade. E onde 150 crianças vão tocar algum instrumento e cantar. Vai ser um negócio bonito de se ver. Estão tá todos convidados a aí, tá bom? Muito obrigado. Estamos aqui fazendo parte dessa festa maravilhosa Todo mundo ajudando Cooperando Na solidariedade Aqui na Altilete com o 311 Feijoada está maravilhosa Daqui a pouco Eu só tenho a agradecer esses apoiadores, esses patrocinadores que tornaram possível o nosso sonho de construir a segunda andar da sede eu vou agradecer aqui a cada um porque eu não podia deixar de agradecer e depois vou falar, passar a palavra para o Ricardo que é nosso mentor eu quero agradecer a Elite que fez toda a parte de comunicação e que trabalha dentro do Instituto a Marte Evento a Carol, que fez toda a decoração da festa, que ficou belíssima, com toda a generosidade. A Sabine Joias, que ajudou toda a logística da venda de convites. A Dontijo Transportes, que trouxe os meninos para cá e colocou o ônibus dela à disposição. Quantos dias foi? Eu muito obrigada, Regina Porto e Marco Antônio. A Rex Vende da Dulce que hoje está aqui vendendo os vinhos. Gente, bora beber vinho aí, uai. O lucro vai ser revertido para o Instituto. É, quero agradecer também a Sátira, que é nossa parceira desde sempre, fornecendo gin, uísque, cervejas artesanais. Coffee Mais, Leonardo, um Que é nosso fornecedor, além de nosso patrocinador, é fornecedor aqui de degustação do coffee a Two Table que é a Renata Ierochevski que está aqui, que fez esses belíssimos jogos de mesa, onde vocês estão, e por acaso, minha irmã amada, Cláudia Gastro, está na mesa de café Mariana Lender com os doces, Trem dos onze, que vai cantar meu querido André Haddad, meu DJ preferido. E agora nossos patrocinadores: Cota Gold e Platinum, Castor Construtora, Blackwall Partners, Armazéns Armazém Gerais Leste de Minas, Pitch Imóveis, Inter, Banco Inter. Cris, cadê você? A Geogramas. Coffee mais, Automax Fiat, do José Eduardo, PHV Construtora e Supermercados BH. Muito obrigada, de coração. Pessoal, escuta qual o objetivo dessa feijoada aqui. O primeiro encontro que nós fizemos foi para construir uma, uma quadra poliesportiva. esportiva Lá em Zero, onde esse aqui é o principal projeto nosso. Nós temos um Instituto Café Solidar, que esse projeto aqui praticamente é bancado por nosso grupo, por nossas empresas, por pouco e alguns amigos. Bem, é, primeiro construímos a polo esportiva, hoje a segunda feijoada aqui, o intuito é construir uma outra sala de música, porque. O que nós bancamos aqui das nossas trades, das nossas empresas, do Grupo Monte Santo Tavares é o custeio. São 150 crianças nesse projeto, que são servidas 300 refeições por dia. Então, e o que é o objetivo disso aqui? O que, que é? Construir uma sala de música para essas crianças. Vocês estão vendo aqui, essas crianças estão aqui, essas pessoas estão aqui, esses rapazes estão aqui. São parte do projeto nosso São 150 crianças que todas as 150 crianças Tocam alguma coisa dentro da rua Então eles merecem uma, uma sala de música para eles Eu queria agradecer aqui semana que, vem, semana que vem Semana que vem Semana que vem tem uma outra festa na cidade Lá em Buritizeiro Que é a festa que todas as crianças vão tocar Eu queria agradecer aqui ao Fernando Patrúzio que está aqui, que é o patrocinador dessa através da Alias, que é um dos patrocinadores. E a Cédula através do Lucas Calas, que é também um patrocinador através da Lei Rouanet, do projeto da semana que vem, que é uma festa na cidade. Nós estamos indo para lá, quem quiser ir, vai ser um prazer, todos estão convidados. É uma festa muito bonita, onde há 150 crianças tocam na cidade. É uma festa para a cidade de Buritizê. Não é uma festa resumida a poucos convidados, são uma festa praticamente a 3 mil pessoas. Bem, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos pela compra do ingresso de uma feijoada de 660 reais, mas também agradecer a todos os patrocinadores e todos que eu pedi, graças a Deus, contribuir com a maior boa vontade. Muito obrigado a todos, viu? Vou passar aqui, vamos passar aqui os meus. Os meus eternos, vocês vão falar um pouquinho, vocês fazem parte do princípio e são meu eterno sócio, Rogério e Rodrigo Maldição. Boa tarde, eu gostei do eterno, muito obrigado. É, eu costumo dizer, gente, que essas crianças aqui, talvez elas não tenham noção disso, mas as experiências que elas vivem lá, nem pagando é possível viver em nenhum outro lugar isso principalmente por causa da riqueza é, cultural, artística que a Pate sempre fez questão de trazer para a realidade delas e então a gente está realmente contribuindo para a formação de pessoas com muito o com, é, um valor muito diferenciado e sem dúvida nenhuma o apoio de vocês vai dar uma outra é, salto né, na formação dessas dessas crianças e eu acho que vale a pena um dia qualquer pousar lá em Piracora para conhecer o projeto pessoalmente. Eu tenho certeza absoluta que quem conhecer pessoalmente vai se sentir ainda mais motivado a ajudar mais e a fazer com que a gente tenha condição de dobrar isso, triplicar de tamanho, porque a responsabilidade é muito grande. E a gente, se a gente sentir que a gente tem mais pessoas que estão dispostas a estar constantemente patrocinando e ajudando, a gente vai encontrar talvez uma maneira de é, inclusive crescer. E, obviamente, a gente é muito agradecido pela confiança e pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Bom, gente, primeiramente eu quero aqui fazer, especialmente a Patrícia Fonseca, um agradecimento. Porque a Patrícia, desde a hora que ela entrou aqui, hoje a emoção tomou conta dela. Sabe por quê? Que ela faz com amor e por amor. E eu acho que o nosso Brasil tem jeito, porque num um sábado desse, tanta gente boa, todo mundo poderia estar em casa, mas não, está todo mundo aqui prestigiando algo nobre, algo que de fato transforma a vida das pessoas. Então fica aqui o, o meu apreço, o meu carinho e o meu abraço e muito obrigado em nome de, de todos nós e do Instituto. Um abraço.